Olá, tudo bem? Aqui é o René Ricardo é, do Sanches Web Marketing e eu quero agradecer mais uma vez é, de você estar comigo nessa empreitada de Marketing Digital, tá? O que eu quero falar hoje é sobre elaboração de projeto, tá? Uh, veja bem, quando você é, começa no Marketing Digital e eu imagino que eu esteja falando com pessoas que estão começando né, você não tem muita ideia do que você quer fazer é, então quando você não tem ideia do que você quer fazer você vai para todos os lados para tentar ter as melhores ideias mas eu não aconselho que você faça isso tá bom é, o que eu aconselho é que se for um projeto de vendas né então que e se você quiser trabalhar com sites tá é, veja que nem não necessariamente você tem a necessidade de trabalhar com sites ou blogs tá mas é importante que você trabalhe com com cada um deles para que o seu projeto trabalhe de forma automatizada e para que você é, também faça as coisas você não se preocupe com, com o andamento da, da sua venda ou do, do, do seu projeto em si tá e é importante também um site um blog para que você no caso de blog para que você construa é, uma autoridade dentro daquele assunto que você está falando né, para que você possa construir ali uma, uma reputação, digamos assim né, e que possa, é, as pessoas possam ver em você que você realmente sabe daquilo que você está falando. Né. Então o é importante é, de você elaborar um projeto é você pensar naquilo que você quer fazer. Tá? Eu aconselho, é, isso eu fiz, é, é, fiz isso por experiência própria, é, o que acontece? Coloque num papel, anote as suas ideias né? e faça perguntas a você mesmo, por exemplo, é, qual que tipo de coisa que eu gosto mais, se eu gosto de é, roupas, calçados, se eu quero trabalhar com marketing, se eu quero trabalhar com emagrecimento, se eu quero trabalhar com saúde, é, enfim, você tem que ver melhor aquilo que você mais gosta de fazer e aí colocar dentro do seu projeto. Há muitas pessoas que cometem um erro terrível e eu também cometi esse erro é, de querer começar por algo que você não conhece, né? Então, se você começar por algo que você não conhece, vai ser muito mais difícil é, transformar o seu conhecimento em autoridade, né? Então, eu não aconselho ou não recomendo que você faça isso, tá? Mas é, anote no, no papel todas as suas ideias e coloque isso da melhor maneira possível, tá bom? Mais uma vez eu quero recomendar, uh, se você pensa em colocar um projeto de marketing digital no ar, então que você possa iniciar pelo lado certo, tá? Que é o curso Fórmula Negócio Online, que é o curso do Alex Vargas, certo? No qual você vai compreender como é que funciona todo o projeto digital do começo ao fim, tá bom? Então é isso aí. Mais uma vez um forte abraço e até mais!